Não, eu nunca culpo o irmão, a, o público. O público tá certo. O público tá certo. O nosso público é daquele jeito ali mesmo. Sim. O público legitimou as músicas. Mas os caras que não deixou o bagulho para frente. Sim, é os caras que não dá palco, é os caras que boicota equipamento, tá ligado? Abaixa o som que nem os caras do rock faz. Quando vem os gringos, sobe. Tô mentindo, Denis? Ah, Sepultura vai cantar, os caras baixam o som, tira toda a qualidade. Aí quando é um grupo gringo, sobe, tem telão, tem tudo. Não, já vi. é a mesma coisa também. Tá, já. Quantas vezes eu fui cantar? Já, mano. Não tem palco, não tem nada, não tem não pode ligar picape não, tem que pôr o MD. É, aí eu, eu ponho, ponho p... meu MDzinho lá e fico lá, pensamentos, é. pensamentos e tal. Aí chega os caras, monta picape, monta tudo, pai, estoura meu show no meio. Eu já, já vi, muito, acompanhei muito isso. Eu tipo, já, eu já vi DJ gringos, vem, vem tocar. A gente toca, tá baixo, aí quando os caras vão tocar, tá mais alto, pera aí, pera aí, mano tá acontecendo? Esse, isso que o Ferrez falou aí, eu lembrei do... Acho que foi do Black na Cena que teve o Nori By Nature, Method Man, Redman uhum, uhum. e o Racionais. Tava. Na hora que o Nori By Nature tava cantando, o bagulho tava Lindo. redondo. Racionais entrou, o, o, o microfone do Dead Rock não tava... Tava horrível. Todo né? mundo é, gritando o som que tá ruim, não tava o som saindo. Tá Acabou o show do Racionais, entrou o Method Man, Redman, o bagulho... Lá em cima. É isso mesmo, é tipo isso mesmo. Ó... Eu vou falar pra você, já fui em show de detentos do rap Que eu não sei como eles cantou. Falei, como que eles conseguiu cantar? Se não nem microfone colocar aqui Eles tiveram que arrumar um microfone na, na hora Aí vem outro cara, vai falar aí na, nos comentários É só se estruturar Ô irmão, como você vai se estruturar Com todo mundo te boicotando? Eu me estruturei, é. eu podia cantar hoje também Fazer os eventos, pá, mas eu decidi Não brigar por isso Não valia a pena pra mim, brigar por isso Tá ligado? Certo, certo. Não era uma coisa que valia a pena Eu perder a minha juventude Pra isso, não quero quer ficar... Vocês querem cantar 50 músicas? Canta vocês Quantos caras eu já vi malandrão entrando no meio do show dos outros cantando 50 músicas? De... Hoje ele é quem? Ninguém lembra também dele Não adianta, sim, sim, o público sim. também não é trouxa E eu vou muito no contra-discurso dos caras criticar o público O público não tem culpa de nada, irmão O público é direcionado pelo artista Tá ligado? O artista uhum. direciona o público Se o público não quer pagar 10 reais no seu show Você direcionou o artista a não cobrar 10 reais O público a não pagar 10 reais, você não vale 10 reais Tá ligado? Sinto muito, mas essa é a verdade Porque quando eu vou fazer um evento O público compra minhas coisas Por que, que o, público, o público tem 100 reais para comprar um boné meu Mas não tem 10 reais entrar no seu show Quantas vezes vale o seu show num boné Entendeu? Mas é o valor que você coloca nas coisas